pessoal, Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pieces, e se você quer ficar sabendo é, como proceder com uma reforma de projeto, estou tendo problema no meu projetinho aqui, fica ligado que hoje a gente vai falar sobre estrutura de tanques, problemas no estrutural do seu tanque, estamos aqui no interior de São Paulo, perto de Araçatuba, fazendo mais uma reforma de um projeto do, da concorrência, infelizmente, né? um cliente que está com um sistema de 5 toneladas mês, onde os projetistas não entregaram o projeto há mais de um ano, não entregaram material e a gente já está tendo problemas no estrutural dos tanques, tá? Sem o projeto estar rodando ainda. Então fica ligado e vamos para o vídeo. Uhum. Vamos lá gente, eu sou o Rafael Forest, sou zootecnista, especialista e pós-graduado em gestão empresarial e em exportações, diretor da, do Grupo Brasil Pices Binacional agora, temos uma unidade aqui no Brasil, uma unidade no Uruguai, e hoje nós estamos aqui perto de Arasatuba fazendo a reforma de um projeto de tanque elevado no sistema trifásico. Tá? O que, que é o sisteminha trifásico? Nós temos os berçários, né? aqui na verdade, perdão, a parte de alevinagem, onde o peixe vai ficar dois meses, a parte dos berçários, onde o peixe vai ficar mais dois meses, e a engorda, onde o peixe vai ficar mais dois meses, por isso um sistema trifásico. Aqui é uma reforma de um projeto da concorrência, onde nós temos um probleminha, um pouco comum aqui no Brasil, infelizmente, o cliente pagou o projeto, fez tudo direitinho e a concorrência deixou o projeto dessa forma faz mais de um ano, eles entregar, fecharam em fevereiro né? e a gente já está no mês 2 é, é, de 2022 e hoje é mês 5 de 2023 e não entregaram o projeto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problemas no estrutural do tanque. O bacana desses tanques aqui é que eles são tanques é, que não são tão comuns aqui no Brasil. Ele é um sistema, um padrão muito normal é, na China, né? É, se vocês procurarem tanques chineses, vocês vão ver que na China eles gostam de fazer o um sisteminha assim. Qual que é a grande vantagem desse sistema? Ele é fácil de desmontar, então você só puxa a trava para cima, você desmonta o tanque, certo? E o grande problema, né? É basicamente essa vantagem, é fácil de desmontar, certo? E o grande problema desse tipo de tanque é o seguinte, né? É, primeiro, esses tanques aqui, eles são somente parafusados no chão. Então, vamos supor, você tem um tanque aqui de 60 mil litros. Esse tanquinho aqui, ele pesa 60 toneladas de água. Né? Nós temos 60 toneladas de água e a força lateral já está entortando, ó, tá vendo? A estrutura já está cedendo. Então, isso é muito sério, por quê? É. Qual que é a grande gravidade de você ter um tanque com a estrutura mal feita? Vamos supor que o nosso cliente tenha a engorda nesse tanquinho aqui. Uma engorda num tanque de 60 mil litros. Você vai estar tá trabalhando com 3 mil quilos de peixe, certo? Então, você vai ter aí... Vamos falar que você venda para o frigorífico. No, no dia de hoje, cinco, é, perdão, nesse mês aqui, 5 de 2023, você está falando de né, 3 toneladas de peixe dentro desse tanque, sendo vendido a R$ 8,00. Então, R$ 8,16... 24, você vai ter 24 mil reais em peixe aqui dentro então então imagina um tanque desse aqui com 24 mil reais de peixe arrebentando, o problema financeiro que você vai causar pro seu cliente, tirando problemas ambientais, problemas de segurança para sua equipe, então o que é super importante gente vocês chumbarem o tanque no chão ele tem que ser chumbado no chão tá, Para não acontecer isso aqui eu tô até com medo de mexer muito que aí para ele não arrebentar, tá? Outro problema desse tipo de tanque é o seguinte: é, quando você tem uma grade estrutural, um cabeamento bem feito, não acontece isso aqui, ó. Não acontece isso aqui, que é o embarrigamento, tá vendo? Então, como você não tem um estrutural segurando, pode embarrigar a lona. Apesar, gente, que aqui essa lona entregue por esse fornecedor é uma lona de 0,4mm. Na verdade, eu estou supondo isso, tá? Porque a lona é, é. Da nossa experiência, né? Nós que trabalhamos com essa lona, soldamos essa lona, vocês vão notar que ela é bem fininha, olha. Então, muito provavelmente pode ser que esse embarrigamento seja causado pela lona de baixa qualidade. Né? Bem, gente. É, então, assim, estrutural de tanque, é interessante vocês terem essa noção quando vocês forem procurar um fornecedor, né? Prestar atenção no que está sendo oferecido, é, pedir o, o que, que é o material mesmo, por exemplo, aqui não tem o descritivo da qualidade da geomembrana, né? Geralmente, quando a pessoa fala é geomembrana e não te passa o descritivo do que, que é, pelo menos a espessura, é geralmente um material de baixa qualidade, tá? então fica esperto nisso aí e uma coisa bacana aqui que eu vou mostrar pra vocês né, que também vai no laudo técnico desse nosso cliente é que o PVC se você tiver com uma emergência em um furo vocês podem ver que esse material ele, esse material, ele nunca foi usado com peixe tá? então ó, quando você tem um um material com uma estrutura é, com problema com furos você pode fazer o reparo só com, né, reparo emergencial, tá, gente? Isso é muito importante. Um reparo emergencial com cola de PVC comum, né? Ó, o fornecedor lhe entregou, tinha uns vazamentos aqui, ó. Ele fez o reparo só com cola, né? Vocês podem ver até a cola aqui saindo. Então, para reparo emergencial, com a cola emergencial, tá? A curto prazo, com a cola segura. Mas o ideal é fazer uma, uma fusão térmica, né? Derreter o material e deixar ele bonitinho. Então, pessoal, é isso aí. Eu fiz um vídeo rapidinho para vocês, porque eu tô me recuperando de um, uma semana que eu tive Covid. Então, eu falhei, né, é, nessa segunda-feira e passar, né, é, uma experiência prática aqui, né? A gente já tem várias reformas de projetos, mas para vocês entenderem a seriedade de trabalhar com uma empresa séria, uma empresa que atenda vocês, para vocês não terem essa dor de cabeça de ter, um pro, é, de ter que contratar uma empresa para fazer um laudo técnico, para entrar com uma ação judicial e tudo mais. É, evita dor de cabeça, trabalhe com quem realmente entende, trabalhe com empresas sérias, com histórico é, de entrega de projetos, de material e tudo mais. E lembre-se, a Brasil Pieces agora é binacional, né? é, nós somos fabricantes e importadores dos nossos materiais, de grande parte dos materiais, não todos, né? E trabalho com os melhores, trabalho com a Brasil deixe deixa sua dúvida aqui embaixo, segue a gente no Instagram, Instagram, Facebook, tudo mais. E lembrando que a gente vai entrar com um novo programinha para começar a postar vídeos semanais. Então toda segunda, segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente vai postar, tirar as suas dúvidas, né, discutir mais sobre as dúvidas que vocês têm. Eu vou tirar aqui do comentário, mas principalmente das perguntas no Instagram. Então manda para a gente as perguntinhas no Instagram, que a gente vai estar tá respondendo aí para vocês. Beleza, gente? Valeu. Estou sem ar, um pouquinho sem ar, por causa do Covid, mas até a próxima.